Pessoal, sem vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui trazendo mais um replay épico, assim como aquele replay que vocês viram de uma partida ali, onde eu consegui barrar o raio do meu oponente. Se você não viu, clica aqui, Em um desses lados aqui vai estar tá os cards do YouTube, então você vai poder assistir e a partida, e vai curtir também, porque é muito épica. Assim como essa partida aqui, quem me enviou foi o Thiago Fernandes de Uberlândia, que é uma cidade aqui perto da minha cidade. Muito obrigado, Thiago. Realmente muito épica a batalha dele. Vocês vão Entendeu o porquê, cara. O porquê do título é empate na morte súbita, né? Tem como empatar na morte súbita, mas não desse jeito. Na verdade, tem como, né? <risos> aconteceu. Mas, cara, tipo assim, é muito difícil acontecer isso que aconteceu com o Thiago, porque, mano, se liga, é basicamente a mesma coisa do que, do que empatar com três estrelas. Quem gravou foi o próprio Thiago nessa batalha aí do Fogait, eu não sei se é ele, tá? Enfim, foi o Fogait do clã Doc One. A batalha vai seguindo normalmente, o Thiago tá usando um deck barato ali de Golem com Mago Corredor e tropas baratas, o cara entretanto é um cara com um mago de gelo peca nível 3, os dois são nível 8, mas o cara é obviamente muito mais, tem muito mais cartas do que o Thiago ali, do que o Fogite. e mano, o, o, o cara já logo de cara no início da partida consegue derrubar uma torre do Thiago, enfim mas o Thiago já tinha levado praticamente toda a vida da torre do do, do do oponente dele do outro lado e aí depois ele coloca um gigante e um mago pra terminar de levar, e, mano ele consegue levar aí, e aí depois os dois ficam nessa de mata no mata, mata no mata. O Thiago defendendo. No último segundo, no dobro de alitiro, o cara realmente bota muita pressão. O cara realmente quase leva a partida. O cara tá com dois magos ali, o um peca bárbaro. E o Thiago, muito inteligente, coloca os bárbaros no local certo puxa a atenção do P.E.K.K.A. ali com o Mago, congela o P.E.K.K.A. e consegue se livrar, mas o cara coloca outro P.E.K.K.A. o Thiago coloca também inteligentemente ali o, o, o gigante do lado direito, e aí ele vai atacando com o corredor de um lado, e aí ele consegue dar mais um dano, ele, ele tá na vantagem ali, o, o oponente dele tá com 1.200 de vida e ele tá com 2.300, até que acontece uma coisa, pausa aí, vamos ver uma olhada. O Thiago vai com Bárbaros e Mago do lado direito pra derrubar uma torre com 1.200 de vida e o oponente dele vem com P.E.K.K.A nível 3 e Mago nível 5 do lado esquerdo para derrubar a torre do Thiago do lado esquerdo. Aí, o que, que acontece? O cara coloca uma horda de servos, o mago do, do Thiago lida com a horda de servos, aí o, aí o Thiago vai congelar a torre para poder garantir que ele vai levar a, a, a torre do oponente. E, cara, se liga, em determinado momento, o Thiago deixa a torre do oponente dele do lado direito com 8 de vida e o Peca do outro lado já tá assim, com a espada pra cima pra dar o golpe final com a torre do Thiago com 500 de vida, mano. Então o P.E.K.K.A iria levar... E acaba acontecendo algo quase na mesma, tipo assim, na verdade, acaba acontecendo algo no mesmo instante que os dois levam na morte súbita duas torres ao mesmo tempo, galera. Você sabe que quando você tá na morte súbita, quem derrubar uma torre ganha. Quem derrubar uma das torres, pode ser qualquer uma, ganha. E acabou ali que os dois derrubaram duas torres ao mesmo tempo. E o que, que o jogo fez? Deixou a partida rolar, ninguém ganhou. Mesmo que a diferença possa ter sido aí de alguns milésimos de segundo, o jogo não conta isso e ele realmente recomeça. O cara consegue ali, sair na vantagem, da, o, a torre principal do Thiago fica com 1.500 de vida e a do cara com 2.100, e aí o Fogite vai atacando ali pelo lado esquerdo e ele faz uma estratégia muito inteligente, ele foca no ataque e pra faturar a batalha, o que, que ele faz? Ele congela o P.E.K.K.A e o mago do oponente porque ele sabe que se o P.E.K.K.A chega perto da torre dele, o P.E.K.K.A de fato aniquila a torre dele então ele vai, congela as tropas do cara e foca no ataque lá em cima acaba terminando a batalha ganhando de 3 a 2, mesmo assim esse empate aí na morte súbita é algo que eu nunca tinha visto, se você nunca tinha visto também, eu acho que você já podia deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que você também vai curtir bastante talvez possa ser batalhas épicas como essa, lembrando, se você tem uma batalha épica como essa, um empate épico ou uma, sei lá, qualquer coisa interessante que você acha que seja realmente épico não se esqueça de me mandar um vídeo gravado assim como o Thiago me mandou no e-mail clashofffailbr quem sabe você você possa aparecer aqui como o Thiago apareceu nesse vídeo de hoje, porque realmente o replay dele foi muito legal, eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, mais uma vez não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar, deixa aqui nos comentários, opiniões, sugestões, se inscreve aí, Falou um grande abraço do gordinho e até a próxima! Oh!